Finalmente, hoje, não sei que dia eu vou estar postando, mas hoje, é um dia feliz. <risos> é, depois de muito tempo, depois que eu trouxe o desenho do Luffy, eu demorei um tempo para produzir esse desenho aqui. É, que é justamente o desenho do Dabi, que é um personagem de um anime chamado Boku no Hero. É um anime muito bom, aliás, eu recomendo. Pra quem tiver interesse, pra quem tiver curiosidade, pra quem não tiver, tudo bem. É, eu recomendo também. <risos> Mas é o seguinte. É, esse personagem ele foi escolhido por, pela enquete que eu fiz lá no Instagram. Onde eu posto e mostro os meus desenhos, o meu trabalho. né, A minha arte, o que eu faço. E o Dab foi o personagem que mais recebeu voto. né? Foi uma enquete bem acirrada. A diferença de votos foi pouquíssima. E então eu desenhei ele, gravei e tô aqui agora editando na frente do computador. Tentando não ter vergonha de falar no microfone. Eu tô sozinha, mas mesmo assim eu não me acostumei. Eu tenho muita vergonha de falar. Eu não sei o que falar. Não sei. Acho que é a única parte do vídeo que eu fico tensa, sabe? O arroba do meu Instagram, onde eu posto os meus desenhos, vai estar tá aí na tela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, mas vamos ao que interessa, né? Vamos comentar sobre esse desenho, sobre esse personagem. Para começar, nesse desenho, eu fiz o sketch em uma folha diferente e finalizei passando o sketch para outra folha. Mas por que que eu fiz isso? Eu tenho o traço pesado, minha mão ainda é um pouco pesada é, na folha quando eu tô fazendo sketch. E então eu uso... Essa folha A4, que é um pouco mais grossa do que a gente usa normalmente para imprimir, né? Que a gente usa na, na impressora. Ela é bem fininha, essa da impressora. E essa que eu tô usando é um pouco mais grossa. Não significa que você tem que usar essa folha, tá? Eu uso essa folha porque o meu traço agora é um traço grosso e pesado. E é algo justamente que eu tô tentando mudar. Porque... É muito, assim, é uma relevância muito grande, é uma coisa muito boa para um desenhista ter os traços leves. Porque aí você é livre, você tem um pouco mais de, de liberdade para mudar o traço do seu desenho, fazer algum reajuste mais facilmente. E sem falar que você não tem que passar para outra folha. Mas eu fiz isso... Né? usando exatamente a mesa de LED que também não é uma coisa que você precisa comprar que você precisa ter pra desenhar eu comprei porque... comprei não, na verdade eu ganhei porque é algo que me ajuda muito por é, ter uma dificuldade imensa de ter a mão um pouco mais leve quando eu tô fazendo sketch eu tava muito animada pra... Usar o microfone que eu tinha comprado Eu comentei lá no Instagram, mas eu não Tive a oportunidade Pelo menos, acho que Eu acho que eu não comentei Aqui no YouTube, mas Eu tinha comentado lá que Eu comprei um microfone novo Porque antes eu tava gravando com o celular E Assim, o microfone de um celular Pelo menos do meu Não é tão bom é, Então eu comprei o um microfone E eu acho que a diferença agora vai ser bem significativa e eu espero que vocês sintam essa diferença, sintam a diferença na qualidade da minha voz. Porque o meu intuito é que o áudio não fique com sons desagradáveis para vocês. E muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo no canal nesses últimos tempos. É, eu lembro até um dia desse quando eu tinha 49 inscritos eu ficava atualizando a página do YouTube. Pra fi eu ficava pensando Nossa, deve ser tão legal ter 50 inscritos Nos últimos tempos, muitas pessoas se inscreveram E atualmente eu tô com 103 inscritos E pra mim é uma, é um, uma mudança muito gigante, sabe? Porque tem pessoas que me conhecem e que me apoiam é, Mas também tem as pessoas que não me conhecem e me conhecem através da internet Eu acho muito legal quando alguém que não me conhece é, simplesmente vê um vídeo meu ou vê alguma postagem minha na internet, gosta e simplesmente me segue, sabe? É, quer estar tá ali é, uma vez ou outra vendo o que eu posto, vendo meu trabalho, vendo meu desenho, vendo os meus desenhos. E eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo. O apoio de vocês é muito importante pra mim e me motiva muito a continuar a fazer o que eu tô fazendo. Pra colorir esse desenho, eu usei os lápis da linha Super Soft, da Fabio castello E eu não vou mentir que eu tive muita dificuldade no processo de colorir o fogo De fazer o fogo, né? E por favor, não coloquem muitas expectativas <risos> Eu dei o meu melhor, mas eu fiquei um pouco frustrada com o resultado Mas agora eu sei que é algo que eu tenho que estudar e treinar, né? E desenhar é sobre isso, sobre você se descobrir. E como eu prometi no último vídeo, é... eu deixei esse vídeo aqui um pouco mais curto e eu pretendo manter essa dinâmica porque talvez seja mais divertido de assistir e observar todo o processo do desenho. Então, eu quero agradecer por você ter chegado até aqui, você que está assistindo. Não sei se você me segue, não sei se você não me segue. É... No caso, se você é inscrito ou não, né? Eu tô acostumada a falar... Eu tô, mais... Eu tô muito mais acostumada com o Instagram. Por isso que eu fico falando, me segue. Essas coisas de seguir, mas... É... É isso. E o vídeo tá chegando no finalzinho. Eu... Espero que o meu desenho... De alguma maneira... Tenha sido algo que você tenha gostado. Eu não sou uma desenhista que... Tem muita confiança aí nos meus desenhos. Mas... Eu acho que eu posso dizer que eu sou esforçada. E se eu continuar assim, talvez eu possa, talvez um dia, me tornar uma boa desenhista. Então, eu sempre deixo um tempinho no finalzinho do vídeo. Pra quem tá assistindo, curtir um pouquinho o desenho. E até o próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez. E um beijo e até a próxima. Intuition situation says to give you up But my heart can't easily let you go I try to tell myself this isn't love But I hate that I never really know If I should stay or be alone Waiting for the fire. But you won't even try to survive. You would rather keep it all inside. And I can help you decide who you love now. And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up. But my heart can't you go.